Esta foi a grande oportunidade que eu encontrei de começar a produzir conteúdo diretamente para você, assinante do AAA, além das minhas próprias redes sociais. Eu tenho um grande prazer de agora estar próximo a esses grandes ícones de inovação e, claro, ser um a mais aqui dentro do AAA.